Lembrando agora do Dia Internacional da Mulher, isso veio à tona, e eu decidi fazer a festa. Muito alta a expectativa para essa noite, porque lá dentro está maravilhoso, impecável, impecável a, a decoração. A gente já sabe dos pratos e do cuidado que a Ana tem em cada evento que ela formaliza aqui. Então, tenho certeza que a expectativa é altíssima e vai se concretizar, sim. É um reconhecimento que elas podem se divertir, que elas podem sair, que elas podem sorrir, que elas podem dançar. Porque a gente sabe que será um momento realmente muito especial, preparado exclusivamente para as mulheres.